Olá, tudo bem? Voltamos aqui no nosso canal, Construção Civil, Fatos e Mitos, e hoje vamos falar de um fato e desfazer alguns mitos em cima do mesmo. Nós vamos conversar sobre sistemas construtivos, mas focando em Steel Frame. Eu estou aqui com a, a engenheira Maria Clarence Rabelo que vai conversar conosco e vai nos esclarecer alguns pontos. É, Maria Clarice, eu, eu imagino, eu não sou especialista da área, claro, eu imagino que exista, existam vários sistemas é, construtivos industrializados. A gente tem mais do que o Steel Frame. Como que é esse universo? Comenta, por favor. Os sistemas industrializados hoje, nós temos... É... É, tem que ver a condição de desempenho que você precisa. Vamos supor, Sim. você tem para galpões, para estruturas hum. é, industriais, você tem os galpões pré-moldados e os galpões pré-fabricados que tem uma diferença, uma outra hora a gente Sim. pode conversar sobre essa diferença. Sim. Nós temos os, o, as paredes é, em concreto, ou seja, o um investimento é, seria, mas aí seriam para grandes investimentos que você tem que fazer e a forma, você aproveita a forma e você concreta uh -huh. dentro dessas formas, sim. e você tem é, outros os sistemas, hoje no Brasil, são os mais utilizados, os mais utilizados. além do tradicional, né? Sim, o tradicional sim, que é mais manufaturado, que é uh -huh. mais tradicional, que é o sistema de concreto e alvenaria que nós temos normal. Legal, quando a gente fala em steel frame, a gente fala exatamente do quê? O que? O que engloba steel frame? O steel frame é um sistema já utilizado muito é, no mundo inteiro, tá, né? Tá. E aqui no Brasil, por alguns sistemas, talvez até culturais, né? Imagina. É, imagina. questão de tradicional, de, de, de usar o tijolo. Uma resistência, uma resistência ainda, resistência. Uhum. Existiu muita resistência. Hoje eu vejo que essa resistência, ela está pegando um pouco de lógica. Por que não? Né? Qual que Pimental. é a diferença? Uhum. Então o que eu vejo entre o sistema tradicional, concreto, tijolo, reboco Sim. e o sistema steel frame, Sim. o steel frame ganha muito. Às vezes a pessoa faz o cálculo assim, ah porque eu vou gastar tanto de concreto, ele não consegue, no sistema tradicional são muitos elementos, ele não consegue fazer uma conta de quanto que ele vai gastar, ele geralmente ele subdimensiona, é. sub sub a pessoa subdimensiona, o que, que ele faz? Ele faz a conta do, do, da mão de obra, a conta do tijolo, do concreto, ele Não esquece é... itens importantes Não. nessa conta. Não, você tem uhum. muito entulho, porque você tem que quebrar a parede, sim, você constrói sim. a parede, depois você rasga a parede e essa parede gera entulho, gera caçamba, a caçamba então, é caro, entendi, né? entendi. Então, e, e, e, e, então uma série de coisas. O sistema de de steel frame é um sistema industrializado. Por fato de ser industrializado, uhum. ele é pré montado. Ele uhum. tem que ser super programado, ele Sim. tem que ser montado e você chega encaixa uhum. por, e, e tem as situações de, de encaixar já o hidráulico, o elétrico, uhum. né? A casa fica pronta um tempo muito muito rápido. Então eu vejo que tem muitas vantagens no sistema de steel frame e o problema do Brasil, uhum. o que eu vejo assim, até a questão assim: ah, você bate na parede, a parede creme. Não existe isso. Sim. Tem que ser um hook. <risos> um é. Eu vejo assim: às vezes você vê alguém quebrando, mas a gente é com marreta. Você pega uma marreta e bate na parede de alvenaria, ela vai quebrar também. Claro. Né? Imagina. É. Mas assim, o que eu vejo é cultural. O, o sistema de steel frame às vezes ela, ele resiste muito, às vezes não. até nos próprios depósitos que vendem material de construção. Por quê? O cara do depósito ele tem que ter as peças, os acessórios para este frame Sim. e ele não tem. Entendi. Então ele falar que Aí não ele tem, quer vender, ele fala mal. Ele fala mal. Ele não tem. Não é Sim. que ele não tem, que ele não tem conhecimento. Não é porque ah. não presta. Vale. Né? Então essa, essa pesquisa foi feita uma vez uhum. é, no Rio Grande do Sul, se foi mensurado isso uhum. e a, aí nós temos que tirar essa cultura, que o sistema uhum. é fraco, não é fraco. As peças, os adaptadores são um pouco diferentes, né? você não vai pegar uma furadeira né? e pegar uma bucha e, e, e fixar numa parede de alvenaria é um outro sistema. Mas gente, qual que é o problema? Aliás é mais simples, para você pegar uma furadeira, uma bucha e ficar na, na, na parede, uma dona de casa não vai fazer, né? não vai pegar uma furadeira, vai sim, furar. Sim. E aí você é pegar a peça, uhum. que, certo, o parafuso certo e saber onde que tá lá e vai lá e parafusa, a dona de casa consegue fazer até. Né? então é mais simples de colocar, porém é novo e como é novo assim não é muito comum a pessoa tem resistência, O né? um novo assusta às vezes é. e aí, talvez não tenha informação suficiente. não tem informação e o cara do depósito fala que não presta, porque então, para não informação para dar informação porque ele não tem essas peças para poder vender me diz uma coisa o que eu, o que eu percebo também é que as pessoas confundem drywall e steel frame o que é a diferença é, não é a mesma é, coisa não é né? a mesma coisa claro. são dois sistemas é assim, com a mesma origem, com o mesmo conceito, vamos certo. colocar. Uhum. Mas acontece que tem. O steel frame, ele é estrutural. Ele, ele, ele pode fazer. Ele, você tem, pode fazer. Três, quatro, cinco pavimentos com steel frame. É, então as peças são mais robustas, os perfis são um pouco mais robustos. O robusto que eu falo, não é robusto igual estrutura metálica, não que é um entendi. negócio pesado. Sim, não, sim, é um sim. pouco mais robusto. O drywall ele é para divisões internas. Então, é uma lógica. Para que, que você precisa pôr uma, uma peça que vai resistir uma carga enorme onde não precisa dessa carga enorme? Então, você, a, o drywall é mais para divisória. Você quer fazer uma divisória dentro do, do, do, do ambiente, você faz com drywall com... O isolamento acústico adequado, gente, não tem isso que o drywall passa barulho, tal, não tem, tem técnica é bem... certa, é um mito, é um mito, não existe isso. Uhum. Aliás, o drywall bem executado, ele tem um isolamento acústico maior do que uma parede de alvenaria de 15, maior. Então, e o custo, se você colocar todo o processo, porque para você fazer uma alvenaria uhum. uma parede de alvenaria, você tem que fazer uma fundação, você tem que fazer uma baldrame, Sim. você tem que pôr o tijolo, a argamassa do tijolo, você tem que chapiscar, você tem que quebrar a parede para colocar uma tubulação, e você tem que rebocar e depois tem que pintar. Uhum. O drywall é muito mais rápido, né? E, lógico, é muito mais simples de ser executado. E se você colocar todo o processo, o servente, o pedreiro, né, o entulho, a caçamba e o, o, se você fizer a conta do processo sim, sim. o preço praticamente dá é, equilibra. Uh -huh. porém você tem o ganho do tempo de ser uma obra mais limpa, de não ter aquele entulho porque quem fez reforma dentro de casa sabe. É Olha, a areia, a areiazinha, o cimento, ela entra dentro do... Você do, do, do dá uma coceirinha até de cima. É, pensar, né? mas dentro do guarda-roupa, entra dentro é, do é. bolso daquele casaco que tá lá. A hora que você vai pegar o casaco, põe assim, que parece que tá meio cheio de areinha, é a reforma. Então, hidroalmo não tem isso, né? Vai lá, instala, pronta, pinta, acabou, né? Muito bom. Me diz uma coisa, você falou puxando um assunto de sustentabilidade, é, uma das coisas que se defende muito no Steel Frame é a questão toda ecológica, uma, uma assim, causa quase nenhum dano, é muito mais limpo, é muito mais tudo. Como dar igual mesmo? Uma coisa bem assim. Qual que é a preocupação que engenheiros, pedreiros, pessoal que está lidando com obra tem que ter hoje? E aonde o, o Steel Frame colabora nisso? O que, que ele apresenta em termos de sustentabilidade? Olha, hoje em dia, principalmente aqui em Londrina, você Sim. tem que fazer um controle é, de, de entulhos, tá? Sim. E o controle de entulho da construção civil não é tão simples. Você tem que ter uma caçamba de madeira, tem uma aromatização. Tem tem tem uma, tem uma é, é uma caçamba de madeira, uma caçamba para papel, pra, pra, pra, é uma outra caçamba para argamassa. E se você tiver é, questão de alguns itens como isopor, tal, tal, tal. Hum. Gente, é bem complexo. E tem tudo tem o drywall tem não. que ser separado. Separado. Seja, claro. O drywall tem resíduo? Tem, mas hum. é muito menor, entendeu? Porque as hum. peças vêm do, do tamanho já pré-modulada, tem um resíduo, mas é assim: muito, muito. É muito um recorte menor. de sobra, de é, encaixe. De encaixe né? Mas uh -huh. também, Maria Precisa, a gente tem que tomar uh -huh. cuidado Sim. que tem que ter um responsável técnico que saiba fazer Sim. porque o que, que eu tenho visto é as pessoas que reclamam que ah porque tem barulho porque não, não deu deu porque foi mal executado entendeu a pessoa não sabia executar Exige a forma para tudo tem técnica como o tradicional tá o concreto tá cheio de casa trincada aí tá assim, cheio de assim, claro. de patologias Aham. né porque não. É, a de não... vindas da mais execução. Gente, um profissional é muito barato. Você contratar um profissional, um uhum. engenheiro, um arquiteto para cuidar da sua obra é muito mais barato do que você arrumar isso depois. E não adianta você ficar metendo a boca no sistema. Não, você que fez errado. Né? Então, é, você tem que comprar... As próprias empresas hoje que vendem esse sistema, eles já orientam aos uh, profissionais que... Como, como que utilizar tá, é, a melhor maneira para conseguir o um resultado final de sucesso bom. Sim, e, e, e às vezes uhum. tem, porque tem que ver o profissional que sabe fazer. Uhum. né Porque tudo é igual na medicina. né Você vai no oftalmologista, você não vai querer que ele olhe o teu coração. né Sim. Então, nós temos que pegar os profissionais que trabalham com esse tipo de, de, de serviço, que uma experiência e eles têm a famosa RT ou RRT que dá a responsabilidade. Se deu problema, Sim. ah, tá vazando, tá, tá com água, tá, tá trincando, Sim. você tem alguém para reclamar. Claro. Não é o claro. sistema, é a execução. Entendi, ah? entendi. E diz assim, quais são as principais diferenças entre... Esse sistema, o steel frame, especialmente, certo. e a construção de alvenaria. Assim, é, é. tão resistente quanto... Certo. Onde, onde ficam essas diferenças, em linhas gerais? Enfim, você uhum. tem as condições de desempenho, uhum. certo? Então, você tem, assim, pra, é, qual é o que você precisa dentro de uma casa em relação à sala e o quarto. Você precisa uhum. de um determinado isolamento acústico, você precisa de, né, de, de questão do espaço. Entendeu? A questão do espaço é importantíssimo. Hoje, na norma nova de concreto, uhum. que é a norma agora de 2014, ela exige todas as paredes de todas as, de todas as casas, tem que ser um, vai ser mais ou menos um 20. Por quê? A peça estrutural mínima é 14, Sim. certo? Você tem que pôr reboco de um lado, reboco do outro você acaba com 20. Certo? Não adianta. Sim. É 3 de um lado, 3 do Entendi. outro, mais 14, você acaba com 20. A peça de. A, a parede de drywall, você faz uma parede com um isolamento, com uma qualidade boa, com 10. Certo? Então você tem uma diferença de 10. Pensa num banheiro, tá? Uhum. Um banheiro de 1,20m, que tem muito apartamento aí, com banheiro de 1,20m, as pessoas sabem que é meio apertadinho. Ou um banheiro de 1,40m tá? Sim. É um conforto. O um quarto, gente, o quarto de 2,20 ou um quarto de 2,40 um é uma diferença, certo? E não é só na largura é no comprimento, Sim. né? Dá uma diferença na área total, da de área. Utilização, área útil Nossa. Maior, gente, é. é você pensar que é 50 cm um armário, você ganha 20, você ganha metade do armário, né? Sim. Então quase metade do armário. Então você tem um conforto, de você tem uma área útil maior. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas no meu apartamento não tem essa área. Tem, você tem que contar as paredes. Né? E se você contar todas as paredes, dependendo do tamanho da casa, dá bastante metro quadrado. Não é pouco não, é bastante área. Entendi. Né? Que é a área de vassoura, né? A área de vassoura não existe na norma. Mas tem a área de vassoura. A área de vassoura aumenta, né? Então, ó, só pra gente finalizar, pensa assim, quais seriam as principais vantagens um Colocadas assim rapidamente as principais vantagens do sistema steel frame. Bom, ser, olha, eu vejo a sua opinião. A minha opinião, a principal vantagem, o tempo. tempo. Você executa, você tem que fazer a tua casa ou em 12 meses ou em 5 meses. Se você tá pagando aluguel, né? Olha a diferença, olha a diferença. de aluguel que você vai estar. Tá, além de você estar tá morando no que é teu, você tá morando, claro. você já você Já vai monta. as coisas, vai isso. O fazer interiores. Tudo isso, claro. Então. Principal diferença é tempo. Ah, Mas se for comercial, se for comercial, nossa, a pessoa já a pessoa tem. tem... É. A, o retorno financeiro do negócio dele, que o negócio dele não é fazer, fazer o imóvel, fazer a padaria, fazer. Não, o negócio dele é vender pão, é, é. é vender a loja, vender. E as pessoas normalmente é. ficam apavoradas com isso. É, é. não, firo, ele tem que vender firo. as roupas, ele tem que fa... O negócio dele é, é o faturamento tem fazer não. O negócio dele funcionar com isso. Isso não prefiro. é a construção, é a funcionabilidade. Certo. O segundo ponto muito importante é a área. Ah, você uhum. tem um ganho, como eu falei, uma ganho diária certo, é. muito interessante. Né? Terceiro ponto bem bem legal que eu vejo é a sustentabilidade, ou seja, sai menos entulho da obra, uhum. né? Uhum. Você constrói é uma construção é, tecnologicamente mais é, viável. Você, você ela aceita todos os sistemas, inclusive de reforma. Você que resolveu depois da tua casa pronta, você resolveu, ai, ah, não preciso colocar mais uma. A televisão ali. Quebra, você tem que refazer de novo pedreiro e pintura. Sim, tal. Sim. Drywall não. Drywall, a pessoa. É mais simples, mais rápido. Você consegue fazer uma reforma mais, né? Uma adaptação do que você precisar. Muito mais simples, muito mais produtiva. Uhum. Então, e olha, eu só vejo vantagens nesse, né, nesse sistema. O problema que eu vejo é mais cultural. Não existe essa questão de ser fraco, tá? de ser ah, é uma coisa mais popular, vão colocar. Muito ao contrário. Nós temos casas de alto padrão, muito mais... E hoje casas os custos são mais... muito parecidos, não são? O custo, praticamente, se você considerar essa questão do tempo, certo. tá? Essa questão da sustentabilidade, questão de retirada de entulho. Uhum. Dependendo da obra, o drywall fica mais barato. Uhum. Dependendo da obra. Porque você tem que colocar tudo isso no sistema. Uhum. Não é o preço. Ah não, o preço do drywall vai ficar tantos mil metros quadrados e da tradicional eu consigo sim, por menos. Sim. Tá. E o tempo e, os, e, e as... Como é que chama assim? Aquele negócio dos imprevistos, né? É. É, os imprevistos são maiores, porque quem faz uma obra, quem faz uma casa, sempre... Ah, não, eu resolvi tem mudar o quarto daqui para lá, então eu tenho que pôr mais uma tomada ali. É simples no um drywall. No sistema tradicional não é simples, é. porque você tem que quebrar, você tem entulho, né? Então não tem, é, é bem mais bem mais complicado. Muito bom. Ah, é Bom, acho que nós tiramos aqui, com certeza, alguns mitos foram explicados e agradecemos, viu Maria de sua é. participação hoje. E gente, ó, acompanhe os nossos temas, se inscrevam no nosso canal, se vocês gostaram desse conteúdo, dê um like aqui e aguardem as nossas notificações dos nossos próximos vídeos. Sempre teremos um assunto interessante que com certeza vai... Reunir todo mundo que tem alguma ligação com a construção Civil. Se tiver é dúvida gente. também, pode perguntar aqui que depois a gente pode então ver para responder. se um manifesta. Acabou de ver o vídeo, alguma coisa não ficou muito clara, se manifeste ali, você terá uma resposta, tá bom? Canal Construção Civil, Fatos e Litos, à sua disposição. Até o próximo vídeo. Obrigada.